As pessoas começaram a achar que alguns alimentos, muitos alimentos que estão à venda no supermercado são essenciais. E aí está o problema, que é, tu não precisas de dar bolachas aos teus filhos nem comer bolachas. Do ponto de vista nutricional que não traz nada. A gente se calhar precisa de banana, de batata é doce, se calhar precisa de arroz, de um cereal. E como, lá está, voltamos àquela coisa do barato rápido que está à frente, é, a, é o marketing, esta propaganda que nos é violentamente dada, não é? Ainda, o ano passado foi aprovada uma lei que dizia que não havia publicidade na, na televisão pa, direcionada para crianças, alimentar. Uh, este ano já voltamos a ver. Lampada! Lampada! Sejam bem-vindos à terceira temporada. E como vocês sabem, todos toda a gente tem um plano nesta vida. E às vezes, quando esse plano não resulta, temos que ter um plano B ou um plano C. Mas, como toda a gente já diz, a terceira é de vez. E o plano D é sempre que é o melhor plano. Comigo tenho dois convidados maravilhosos do plano D, é verdade, que é uma mercearia e um espaço dedicado à saúde. Nadia Brasão, uh -huh, uh -huh, nutricionista do plano D. E Gonçalo Miranda, personal trainer do plano yeah. D. Bem, somos dois! Muito obrigado! Saudável aqui. <risos> o quê? O quê? Finalmente temos alguém saudável no relampado. É verdade, é verdade. E finalmente temos águas também no Relampada. Temos que dar o exemplo. Temos de dar o exemplo, não é? Ora bem, porquê? Eh, primeira pergunta, eh, antes de mais, eh, muito obrigado por terem vindo aqui ao, ao Ruampada num feriado, é verdade, estamos a gravar isto no dia da implantação da República, dia 5 de outubro, e é obrigado por terem disponibilizado o vosso tempo para, eh, para poderem estar aqui, eh, numa banheira, é verdade, agora temos uma banheira no nosso <risos> estúdio, eh, e, e fica com muita pena de não ter uma sanita transformada em cadeira. Infelizmente nós não conseguimos. Talvez para uma próxima, está assim muito WC. <risos> porquê? Plano D? Olha, porque o plano B já estava registrado e o sei também. É Estou então, né? <risos> a brincar mais ou menos, não. E acredito que o plano A também. O plano A também, mas o plano A não era o pessoal. Era o B ou oh, o Foi o D. Uh, não, mas por ser um plano mais diário, era, nosso, era essa ah. a nossa ideia. Era uma coisa uh, onde as pessoas pudessem um, sentir que ali tá, podiam ser acompanhadas diariamente. Portanto, a ideia okay. era. Trabalhar o comportamento das pessoas. Por isso não é que não é só... Muitas vezes as pessoas pensam Ah, é plano de dieta. Não é? Ok. No pois. início pensava Agora já trabalhamos bastante para, para que não seja só de dieta. Mas, uh, porque existem várias valências, desde a psicologia, a terapia da fala, uh, fisioterapia, personal training. Sim, vocês têm muitos, uhum. serviços, lá dentro, muitos o... serviços lá dentro. lá dentro. Até portanto, a medicina é... chinesa, portanto. A medicina tradicional chinesa. E, é também... que, e ecodologia, que, ecodologia. que é um nome muito, muito engraçado, por acaso. <risos> Nem tem a ver com é. Muitas vezes com... as pessoas não conhecem, mas é super requisitado o serviço, porque é o tratamento dos pais. E há montes de problemas nos pais, então é um serviço que até é bastante importante lá dentro. As pessoas sentem a mesma melhoria quando vão, eu, tipo, ai, quando a chega? é que o pedologista chega? Ah, sério, é uma das coisas mais é verdade, requisitadas é verdade, como, é verdade. uau. <risos> e está sempre cheio. <risos> e está sempre <risos> cheio. É. Vamos tentar é. ver é. se isso também vai para o personal training, não é? Era bom, era bom. <risos> Pedologia, personal training, começa por pê, é, vai é, não é <risos> ideia, mas... <risos> Primeiro curar os pés, depois, depois então, exercício. <risos> ok, sim, <risos> faz tudo o sentido, sim, sim, sim, sim. Mas é faz é bastante cheio. Por acaso sim. Por acaso não tenho muitas Oh, bom! Acaso, isso é bom sinal, isso acaso, é bom sinal. É bom. E por, por acaso o plano de até no logotipo funciona muito bem porque é o smiley face e o facto de ser um plano diário faz todo o sentido e é, e é muito interessante. Vocês consideram que este é um espaço que uh, dá soluções às pessoas? Exatamente. É uh, soluções o nosso trabalho e, e em, em equipa de terapeutas, essa é a nossa, a nossa missão, vá, que é o que nós queremos para o plano da é, As pessoas que nos procuram, procuram-nos precisam de alguma uh, questão. Tem uma necessidade qualquer. Exatamente, quer seja em termos de saúde ou de prevenção da doença ou de doença instalada. E então nosso, a nossa missão em equipa é mm -hmm acompanhar, sermos a, a bengala para aquela pessoa com o nosso know-how, não é, cada um com a sua uhum. valência e, e garantir que a pessoa tem ali um, um apoio. Uh, e acho que é isso que temos de feito nos últimos 12 anos, que o já tem 12 anos. 12 anos? Uau, wow, não tinha ideia que tinha assim tanto tempo. Foi este uhum. ano, foi, foi criado em 2008. Portanto, Uau. há 12 anos Muitas vezes ah, eu ah, é novo, novo As obras, as, a parte recente a ideia é. tinha essa ideia é. uh, a Mas uh, a mercearia já existe há, foi, Abriu um mês depois da, da clínica ter aberto E foi em 2008 Portanto há imenso tempo Portanto, E estiveram assim. sempre no mesmo espaço Há 12 anos Não, A clínica uh, está no primeiro andar e quarto andar uh, A mercearia Era num tunelzinho escondido então, não. É de a, de é. Rio. Atrás ah, do Porto Rico era só um Sendo que é. Sim, que é. Uh, e então ficámos uh, com Porto Rico e ficámos com uma frente de rua. Por isso, é gente ah, a loja é nova. Não é nova, não tem 12 anos. Mas sim, está tá, tá, tá aquilo que nós andamos não a saber. Não é o estado de, de frente. Sim, de frente, sim de frente, e pelas fotos que eu tenho visto no vosso Instagram. Uh, é um espaço muito giro muito bonito. É e legal. também o vosso Instagram tem uma grande, uma grande componente que é. Muita comida. E muito apetitosa. <risos> Portanto, eu Sim. estava a fazer a minha pesquisa <risos> ontem <risos> uh, sobre a malta do plano D e lá no Instagram deles aquilo está cheio de comida. É. Está cheio de comida. <risos> e é muito apetitosa <risos> e fiquei logo com fome. É. Falando da parte da, com da comida. Tu, tu, tu, todas essas fotos que vocês fazem lá, uh, lá de comida e etc isso são coisas que vocês comem lá dentro, certo? Ou seja, vocês comem no trabalho coisas que compram lá. Não vestiram aí? Trazem dentro Sim. de casa? Não. É que tem um okay. restaurante. Ah, tem um restaurante. Ah, que... Uau! Plano D, com muitas <risos> surpresas. já ver. Não, não, aquela só comida para nós é uma fastado. comida que, que está lá então, ao disponível de qualquer pessoa. Portanto, Nós fazemos um almoço, que é um prato do dia, é vegetariano, okay, não é vegan, boa. porque às vezes é temos uma opção. Uma sopa, com... um prato, um sumo do dia. E depois temos so as wow. sobremesas saudáveis. E ao longo do Uau, dia temos brutal. snacks, desde batidos de proteína vegetal, desde baulos de açaí, temos muitas coisas. Portanto, aquilo que nós fotografamos é o que nós servimos. Uau, André. Uau, Uau. estou aí na Rua do Carmo, bom. que és vegetariano, estás <risos> feliz. Estou feliz, já saiu um sítio para ir comer. É Vamos experimentar. É verdade. Vocês são vegetarianos por acaso Não. Uh, não, não somos. O Gonçalo O Gonçalo é mesmo não era não. não, não. Não somos. Bem bom é, não é? Bem não. bom é. De vez em quando sou. De vez em quando. <risos> quando, não, quando, é. como, quando como no plano desse Família. A noite ah. em casa já não. Pronto. Depois de começar a experimentar Pronto. as receitas lá, começaste a converter Sim. mais um bocadinho. Sim. Que, efetivamente, são, são, boas. são muito boas. É. Nós temos uma excelente equipa de cozinha, que é a Lara e a Ana, okay. e elas são fantásticas a cozinhar. Portanto, há o vegetariano, que é só outra carne, mm -hmm. e há o vegetariano que, com o tempero, não é? Claro, exato. E é muito exatamente. bom. Eu também não sou vegetariana, uh, mas nós comemos tipo 80% da semana refeições vegetarianas e ao fim de semana vamos à espetada ou comemos peixe. Oh, isso é muito bom, porque uh... apesar de tudo, o ideal até, porque é muito complicado retirar completamente a carne ou o peixe da, da, da claro. nossa alimentação e o ideal para nós reduzirmos reduzirmos o consumo da carne, é não eliminar, mas reduzir, reduzir. bastante. E vocês, de facto, é reduzir um bastante com isso, o conceito do lado do plano Também D. D. o plano de tenta passar isso um bocadinho, que é a ideia não é sermos o fundamentalista, uhum. é termos opções para quem tem, quer opções mais alternativas, como é óbvio. Uhum. Uh, e nós pensamos muito na questão da sustentabilidade do planeta. Exatamente. Muito mais por aí... Se calhar até do, do ponto de vista nutricional. Porque, claro, do ponto de vista nutricional, nós somos omnívoros. Nós sabemos claro. que, que somos omnívoros. Claro. E nós temos necessidades nutricionais, quer seja de B12, quer seja do ferro, proteína, também. Alguma, proteína. alguma proteína. E exato. então, a nossa ideia é dar estas opções, mas reduzir a nossa pagada ecológica, porque não, não preciso ser vegetariana para cuidar do planeta. Se calhar claro. posso ter cuidado com o plástico, posso ter cuidado com, com a origem das coisas que eu compro, posso consumir local em vez de consumir de fora. Portanto, a nossa ideia é ali ter um, várias opções uh, sustentáveis. Uh, nós só vendemos produtos frescos. Os frescos que vendemos exato, que são exato, regionais, exato. são de produção Tentamos Isso não é comprar importante. biológicos de fora, é biológicos da madeira. Tudo o não, não, que a madeira não produz, então aí tentamos de fora e, e biológico. Mas sempre nesta vertente de queres comer carne, podes comer carne, queres comer peixe, podes comer o melhor. Queres comer vegetariano, nós também temos as opções, porque não, não, não precisamos ser fundamentalistas. Exatamente, e além de vocês terem um espaço com um conceito saudável, também sustentável. Como tu disseste e bem, vocês têm artigos também que ajudam Uh, nessa redução da pagada, certo? Portanto, tem umas garrafas reutilizáveis as também. garrafas de, de vidro ecológicas uhum. também. O material que nós usamos é tudo uh, na cozinha. Não, não usamos nada de plástico. Uh, mesmo o próprio café é de origem biológica. Uau! Uh, wow. E nós temos as temos bebidas Temos um serviço de também, takeaway e o de vidro, por exemplo. Boa, interessante. Uh, interessante. fazer uh, uh, Não fazia sentido estar ali a fazer... Tentamos então, uh, fazer a nossa parte. Ah. Nossa porta... ah. e, é, e é a nossa forma de estar também. Eu acho que é um bocado por aí. Nós, muito descontraída também. É, Tentamos converter. Tudo o que trabalha ali já está tudo mais ou menos convertido. <risos> Uau, ok, <risos> é para trabalhar lá. <risos> Portanto, sou-me que toda a gente também vai, vai com o personal trainer e, e, e faz <risos> o seu próprio exercício físico todos os dias, ou dia sim dia nada. Não é? Ou pelo menos Exatamente. tem uma orientação não 4, fazer 5 vezes, não. vezes por semana, todos os dias também não é. Não é saudável. O descanso faz parte do treino. Costumo dizer. Muito bem, muito Portanto, bem. Não tem que ser sempre todos os dias, mas uma horinha por, por dia, treino 7 horas, 5, 5 por semana, 5, 6, okay. é o ideal. É um ideal. Muito bem. E, e a nível do teu trabalho, uh, Gonçalo uh, o que tipo de, de, de serviço é que vocês fazem lá? app? É apenas serviço de personal trainer, training, vocês também fazem uh, planos de treino para as pessoas fazerem em casa? Como é que tudo funciona uh, nessa parte? Assim, o serviço do personal training no plano D é mesmo lá o treino. Uh, o plano de treino, mas a treinar. Não, não? para casa. Okay. Uh, temos um, uma mais-valia que também é a Nádia porque muitas pessoas... Só treino e depois não sabem bem o que comer, uh, a nutrição claro. não está muito à frente. E temos esse acompanhamento, que era o que a Nádia estava a explicar: é um serviço de. Nós estamos. fazemos em equipa as coisas. E então, uhum. muitas pessoas que treinam comigo, eu, por exemplo, mando para a Nádia, por exemplo. E vice-versa tipo, também, isso, é isso, claro, porque o vosso trabalho anda mão dada, como todo E é o que faz todo o sentido. Uh, trabalharmos em conjunto, senão não vale a pena. Uh, trabalhamos cada um à sua parte, uh, não faz muito sentido. então e temos esta mais-valia trabalharmos em equipa. Mas muitas vezes é sempre o, o treino lá. Porquê que em casa não? Porque muitas vezes as pessoas estão okay. a fazer mal um exercício. E eu a fazer mal um exercício e não estou a ver. Uh, e em casa... E pode haver pode lesões fazer... também. Exatamente, exatamente. Lesões. Nessa parte temos a fisioterapeuta lá também. Que também ajuda. Mas <risos> não é o ideal as pessoas treinarem em casa. Uh, pá, há exercícios que podem fazer que não há perigo nenhum. Mas há outros que já não convém. Já convém ter um profissional lá... Uh, Podes é dar alguns ver, exemplos é. daquilo que as pessoas podem fazer assim? Não, flexões, por exemplo, não há perigo praticamente nenhum. Agachamentos. Já tem a tendência de curvar muitas costas e ir buscar força às costas, o que já não é muito bom. Mas coisas muito simples. Agarrar num, garrafas de água, por exemplo. Okay. Um, levantar Coisas que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, pôr roupa a secar. levantar as mãos. isto Pessoas mais idosas. Uhum. Uh, só levantar peso, às vezes, custa. Então, porque não agarrar numa garrafa de água ou um quilo de arroz e começar a fazer dez vezes, por exemplo. Depois, com uma peça de roupa, já fica mais fácil. Subir e descer escadas, por exemplo. Hum. Muito simples. Há pessoas que sobem um laço de escadas e ficam cansados. Exato, exato. Uh, portanto, começar a subir e a descer mais vezes. Quando vão dar por si, isto já está fácil, isto é excelente. Então, já começam a dar um passo mais, mais apressado. E assim, sucessivamente. E, e, e diz-me uma é, coisa, eu vos falo, desculpa. Com, com, quando, quando vamos à sessão, eu, eu falo como atleta. Sim, atleta não é certo. Sempre também treino. Ah, é né, sempre não. Às 7 da manhã. Uau, ok. Começar o dia antes. em força. Duas vezes por semana. Todos depois faz O treino de casa também. Não sei como é que eu consigo há 10 anos fazer isto às 7 da manhã contigo, mas pronto. Há 10 anos sempre. consisto. Sim, há semanas que... Duas. Terendo as férias, terendo... Natal e não sei o quê. Essas alternas mais não Mas como cliente do serviço do Gonçalo é um bocadinho isto. Nós vamos, quando estamos com ele, sabemos o que é que estamos a fazer e ele está a ver. E até aquele... Anda, não pare, quieta! Claro, o incentivo. Tipo assim, olhar e... Nada! Está bem, está bem. É por isso que muitas vezes em casa as pessoas não têm o incentivo. Então, mesmo para nós profissionais, personal trainings às vezes é sempre bom ter alguém a puxar por nós portanto isto é para toda mas a gente motiva é a motivação é. extrínseca é sempre muito importante por mais motivação que nós tínhamos tendo alguém de fora a puxar por nós uhum. por isso que nós vamos no desporto em si é sempre bom ter público porque, claro, porque essa é uma motivação exatamente. extrínseca portanto é, é sempre fundamental Sim, agora Quando, os vamos futebol, lá agora os, os futebolistas devem estar um bocadinho desmotivados por você, de... De... <risos> mas faz <risos> todo <risos> o, o sentido que se nós Podemos fazer muita coisa aí com máscara porque é que as pessoas não podem estar no estádio a apoiar. Com um Pox, Agora já estão a experimentar, o Santa Clara exato. já teve uh, adeptos e acho que faz todo o sentido. As pessoas estão ansiosas de ir ao futebol. Claro, e não só ao futebol, há muitas outras coisas também. É, todos, sim, sim. To, todos os outros eventos e tudo mais. Eu acho que há aqui uma grande sede de quando é. tiver tudo aberto para que as pessoas possam, possam consumir ah, este vai, vai tipo de, de eventos. As pessoas vão todas e, <risos> e, e, e vai, vai estar ainda mais cheio. Portanto, pode também. ser sim, aqui sim, um sim. problema ou não. Ou não digam-me uma coisa o, o espaço de, é um ginásio vocês têm um pequeno ginásio é uma, lá. Sala de uma sala de exercícios Sírio? essa sala de exercícios está em que andar? No quarto andar. no quarto andar no quarto andar e, é, e não há elevador não há nada ah, portanto há, há elevador, elevador. Mas, mas as pessoas têm que subir a escala já fazem um bocadinho <risos> no, no aquecimento <risos> exatamente. Às da manhã. exatamente às sete da manhã às, ah. às sete da manhã às vezes ah. Ah. o sangue a circulação ah. Mas, ah. A... Ah. mas muito bem pensado no quarto andar é no menos 3 portanto do menos 3 para o quarto tens de muito okay. em baixo portanto okay. mas no às para quarto, dá aquele um esforço para, para ficar para quem está no dia assim a o voador está variado aliás o voador só devia funcionar nas treinar. horas que não há tráfego <risos> exatamente <risos> Devia vou de desligar a ficha <risos> ah, muito bem <risos> Quando eu uh, entrei em contato com a Nádia sobre, sobre o convite aqui da Relampada e uh, eu disse Nádia, gostaria que tu viesses à Relampada juntamente com o Gonçalo e a Nádia disse-me uma coisa muito, muito engraçada que eu até ri uh, sozinho em casa uh, que é uh, a Nádia disse-me que vocês são como cão e gato quem é o cão <risos> e quem é o gato, afinal? Muitas pessoas pensam que cão. nós somos irmãos <risos> Por causa disto, estamos a pastora turras ele é, é. ele é irmão do Pedro é, uhum. que é um, que é o meu marido e eu conheço o Gonçalo desde os teus 16 anos peraí Mas é um milho, pequenininho pequenininho, Porque também nunca foste muito grande continuo pequeno eu tenho mais idade e então, para mim eu estou com o Pedro há ah, muitos anos 12, 13, doze, treze anos. Ele está há mais de muitos anos. Há muitos anos, há muitos anos. Não, não é são assim. Mente. eu tenho tem que estão, da minha que estão juntos há vinte anos. Há alguns anos. Então para mim o ele é um, é um irmão mais novo que nem é porque nem sequer posso dizer tudo o que eu penso. <risos> Mas o tempo ele é suficiente rico. para me dar as duas. Sempre diz uma coisa contra mim, se diga uma coisa ao contrário mas, mas mais a nível pessoal ou a nível profissional tu... também existe? Não, profissional, profissional não. Profissional não, não profissional existe. É Estão é. é. é. é. ligados nas vossas opiniões é, e exatamente. tudo mais, como sim, nutricionista sim. e o trainer. E para então... mim, como nutricionista, é uma confiança poder mandar para, para o Gonçalo, porque eu sei que ele vai uh, fazer o o mais adequado ao meu cliente, não é? Uh, portanto, Sinto perfeita é tranquilidade que diz, olha, vai com o Gonçalo, se gostar, uh, vai correr bem de certeza e para mim é uma tranquilidade. E qualquer coisa que aconteça, dá a ah, Nádia, como é que está a pessoa tal, a pessoa tal e vamos, vamos conversar... Dizer, eu vou não, eu já mais, não nesse sentido não, é mais a nível pessoal mesmo. É mais aos <risos> fins de semana, na casa da, da avó e na casa da, da prima e da tia, está sempre a pegar. Está sempre a pegar. Esse é porque ele é muito teimoso. Pronto. <risos> é, verdade. é verdade. Nádia, qual dirias que é a maior dificuldade das pessoas que vão ter contigo? Qual dirias que é a maior dificuldade das pessoas? É a quantidade de comida que não conseguem controlar? É o pão que é tão bom? O pão é espetacular, mas... Já se percebeu quem ti é, oh, o pão. <risos> eu adoro o pão. Não, é um, olha, dos, uma, de, uma das minhas maiores dificuldades é o pão de facto, mas qual dirias que é no geral dos, dos madeirenses, vá. Ma olha, a eu, maior acho, dificuldade. eu acho que a maior dificuldade é excesso de informação. Porque... Okay. Uh, nós, efetivamente, estamos com valores estatísticos muito maus em termos de excesso de e obesidade, não é? Portanto, as pessoas estão cada vez com mais excesso depois machido mais cedo e yeah. a manterem, durante muito tempo, doenças crónicas de forma desnecessária, a serem mitigadas, não é? Uh, e o excesso de informação, no sentido de que há informação... Quer seja para a dieta, não é? Portanto, há vários tipos de dieta que as pessoas querem fazer e sentem-se um bocado perdidas neste excesso de informação, quer a nível de Facebook, Instagram, redes sociais, comunicação. Há muita comunicação. Sim, muita a internet é muito traiçoeiro. É muito traiçoeiro. É trai e, por outro lado, um estilo de vida extremamente uh, exaustivo. As pessoas estão muito cansadas. Não têm tempo para fazer boas escolhas alimentares. Apanham o que é mais rápido. O que é mais barato. Uh, sem pensar do ponto de vista nutricional. E depois chegar aqui a um ponto que não se encontram. Que é. Eu sei que eu tenho que fazer bem. E se calhar tenho que fazer uma dieta que eu vi. E se calhar tenho que comer menos. Mas depois olha. Eu não tenho tempo. para me organizei. E olha. Vai o bulecal. E vai as e batatas vai o, e fritas. E, e vai o coisas. Vai e vai mais tudo rápido, e, não há, e não é que culpar as pessoas. Não é? A questão. E o meu trabalho É e eu sinto este despeiro e a pessoa quando vai à minha consulta já vai tipo, é preciso de ajuda. Portanto, eu já tenho aqui um filtro muito grande quando as pessoas vêm à minha consulta. É tipo, nada, é preciso de ajuda, não estou tá bem, não me sinto bem, é autoestima, muitas vezes em termos clínicos, portanto, eu tenho, tenho tido imensos casos, portanto. Quando eu comecei a trabalhar, há bastantes anos atrás, acho que as pessoas procuravam porque eu emagrecer. Okay. Hoje em dia já não me procuram... É pela saúde, É pela saúde. Um todo. Porque associam também a nutrição, à, uh, que a nutrição vai dar respostas a vários problemas de saúde, nomeadamente doenças autoimunes doenças oncológicas, doenças inflamatórias intestinais. Uh, e, e, e para mim é gratificante, porque é todo um trabalho que eu também tenho feito nesse sentido, que é uhum. tipo mostrar às pessoas que a nutrição não é só o emagrecer, é... Com isto vem toda uma desinflamação e uma prevenção de várias patologias ao longo da vida. Mas hum, o meu trabalho vem um bocadinho no sentir o despoio da pessoa, despoio, não é? E, e trabalhar empatia, que é, deixa-me pôr no um lugar dela, porque ela não tem culpa do que se está a passar. Porque a sociedade é muito uh, violenta. Uh, okay. Nós já entramos num corredor de supermercado, num corredor das bolachas. Sim. Não há umas que a gente tem conta que seja... Ah pá, isto, isto é bom. É difícil, é muito difícil. E então, se nós... É por isso que as pessoas também Sim. têm que ser adequadas em, em ler os rótulos, não é? Estavas a falar em off-camera uhum. que vais falar sobre os rótulos. Numa outra entrevista esta, esta semana. Então, acho que o nosso papel como nutricionistas hoje em dia é capacitar a pessoa de ferramentas de autocrítica. Que é tipo, deixa lá ver o que é que eu estou a pôr na minha comida, na, em casa. O que é que eu compro para, o meu, para a minha dispensa? O que é que eu dou aos meus filhos? filhos uh, e então, uh, o meu trabalho vai um bocadinho nisto. É acalmar a pessoa, orientar a pessoa e depois acompanhar e ver a evolução. E é espetacular. Portanto, é um trabalho super gratificante. Sempre que para além de, de nós termos, de muito, grande parte das pessoas ser autoconsciente que está a comer mal e que está a fazer más escolhas a nível da aumentação, ainda te, passa toda esta urgência de que não tenho tempo para isto e não tenho tempo para nada e passa isto para os filhos. Exatamente. E isto é que é uma, é, é, não é um as grave, mas é uma coisa extremamente grave também, é. Que, é, que, é, que é, se eles sabem que estão a fazer mal a eles próprios, estão a fazer também é. aos filhos. Exatamente. Porque, apá, não tenho tempo de fazer o jantar, olha, vamos Exatamente. ali ao... Não vou dizer marcas, mas vamos ao sim, fast food. Sim, sim. E depois, e os... depois é uma, um perdurar do problema de geração a geração. Exatamente. Não é? Portanto, a gente não resolveu o problema ainda e... E, e acho que cada vez mais há, há pessoas que estão conscientes disto e espero que isto Exato, também sim. aos poucos tenha a mudar. Se bem que as estatísticas ainda não estão, ainda não estão alinhadas é, com a mudança, mas, é. mas hum. acho que é, é importante termos esta autocrítica. E muitas vezes as pessoas... Hum, como é que explico, tem, tipo, tem sabem até algumas coisas mas não estão a conseguir aplicar, portanto é mesmo esta rotina muito frenética que a gente tem, que acorda já, às vezes a pessoa fala ah, minha Ana tem tempo para comer, e eu, então aqui há é um sistema de valores que não está mas a trabalhar Mas é, é só a coisa mais importante da vida, então, que é comer... isto, <risos> <Exato>. <risos> Então para um nutricionista então é, todo o sistema de valores, tem que começar a valorizar o que é que Uh, o que é que, me é, realmente faz que, é, que é realmente importante para eu conseguir ter um bom dia de trabalho conseguir educar corretamente os meus filhos para ter uma boa rentabilidade física uh, psicológica uh, a nutrição vai para tudo Muitas então, vezes, vezes ah, uh, quando o paciente diz ah, eu estou a fazer antidepressivos e estou com uma depressão hum. a gente vê, tipo, tenta perceber o padrão alimentar do paciente nos últimos 20 Nós ou 30 anos eles. é impossível de ficar com uma ansiedade ali instalada não é? uh, e então uh, é o meu trabalho muito nesta educação nesta e, e na tranquilidade que as pessoas procuram-me e, e tipo, ah já cheguei, ah, nada, e agora tu, tu faz o que tu fizeres e eu vou cumprir Eu vou assistir essas vezes Uh, e geralmente fazes planos para, para as pessoas semanais, coisas O plano é sempre individualizado, com uhum. o quadro clínico, claro. com as preferências, com as crenças, com esse sistema de valores. Uh, e depois faço um acompanhamento semanal ou quinzenal, nunca mais. Uh, mas é só em casos mesmo que acho que as pessoas estejam bem. Depois vou-as passando, tipo, olha, vem aqui para o ano só para vermos como é que está. Mas normalmente estou com, com as pessoas com muita regularidade e elas até falam comigo por... por uh, WhatsApp, uh, ligam-se, tem... Um, sim, sim, já têm aquela base de confiança uh, nós, contigo. E eu, para eu abro essa janela mesmo para, para, poder, para poder correr bem, não é? Um eu acompanhamento personalizado, não só no treino, mas também na nutrição. Gonçalo, tu dirias que também o teu trabalho. Uh, uh, parte muito de, das pessoas estarem stressadas e também não terem tempo para, para a atividade física mas como tu dizes bem nas tuas redes sociais uh, o maior escape para os stresses do dia a dia é de facto descarregar é, a nível é, físico é, é. dirias que das maiores dificuldades que também tu reparas é que as pessoas não têm tempo Isso e tu... é uma hum. das ma... maiores desculpas que as pessoas desculpas. dão para não fazer desculpas. Porque para mim não ter tempo é uma desculpa porque nós, o dia tem 24 horas nós trabalhamos 8, portanto ficam 16, se dormimos 8, 8, ainda ficam 8, portanto em 8 horas nós não temos tanto tempo para treinar, uma hora ou 30 minutos, por exemplo, acho que é, é muito difícil, as pessoas, é uma desculpa para as pessoas não fazerem exercícios físicos, preferem às vezes serem sedentários ou fazer as suas coisas do que estar a fazer exercícios físicos que é bom para a saúde, portanto, não vale já. a pena, exatamente, não vale a pena dar a, a dizer os benefícios de, para a saúde, que toda a gente sabe, mas, uh, o não ter tempo, como não adianta para comer, as pessoas não têm tempo para. Se as pessoas não têm tempo para, para comer, comer, vão ter tempo para comer <risos> Como é que não têm tempo? Portanto, só acho falta que eles é não terem má... tempo para tomar banho. <risos> só falta. <risos> acho Mas que é um, um, um bocadinho isso que você estava a dizer, é justamente valores. Se a pessoa não valoriza o exercício físico como importante para si, para o seu bem-estar e prevenção de doenças, é. é muito difícil. Portanto, o nosso papel é vou-te mostrar como isto é importante para ti. Exatamente. E como co, quando começarmos a fazer, vais ver as vantagens que tens. As pessoas normalmente têm. Normalmente é é depois, depois de começarem é difícil parar. Uh, até começar. Porque o, o começar é difícil. É difícil e tem que haver um chip que muda. Uh, e tem que mudar. Depois de começar, é raro as pessoas que, que param. Uh, param de fazer. E, por exemplo, tenho uma cliente às 7 da noite, quando dou o treino, Uh, ela vem estressada do dia. E depois do treino, isto, ah, isto foi a melhor coisa que me aconteceu. E é, e é verdade, porque o, o treino em si estressa uh, do dia. Uh, nós estamos, uh, libertamos a adrenalina, libertamos uh, uma série de, de, de coisas que depois sentes-se uh, fisicamente. fisicamente bem e, e mais disposta. Uh, portanto, a Nádia treina às 7 da manhã. Às 7 da manhã é uma das melhores horas para treinar, porque eu, porque temos o dia todo pela frente e o exercício, o dever, já está cumprido. Ok. Nós já fizemos. Às vezes a parreira é aquela uh, sensação da hora da mãe. ai, eu tenho que treinar hoje. Ah, já não, já treinei. já, tá. pois já, está, já é. está, já está tudo. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Porque ao fim do dia, treinar depois de um dia, <risos> e também é difícil nisto, não é? é, é Estou também. Também. cansado do dia, tu, é muito mais fácil dizer, ah, hoje não. Do que treinar às 7 da manhã, hoje já está feito. É com e, sono, e, mas já está feito. Mas já está feito. vai acordando. <risos> mas é que desperta. despertas uma pessoa, é, sua é, uma pessoa vai acordando. E depois o, o dia torna-se mais, mais fácil, mais alegre. Nós estamos mais bem dispostos. É, é uma série de, de coisas que nós ganhamos em treinar de manhã. Mas se não for de manhã, treinamos a qualquer hora. A qualquer hora. Temos é que treinar. As ginásios, é por exemplo, abertos 24 horas. 24 horas? horas? Sim. Está feito para toda a gente poder treinar. Ginásios não faltam Exatamente. aí. Exatamente. Essencialmente é aumenta isto que estamos aqui a dizer. Assim, Ginásios não faltam aí. E desculpas, e então pessoa... também não faltam. <risos> Infelizmente, não, não, não, não posso ir ao ginásio. A não manhã. posso pagar um PT. Talvez então, podemos fazer uma caminhada na rua. Exatamente. Podemos fazer um sim, sim, sim, uh, fim de semana, uh, fazer uma levada Uma fazer vada, coisa qualquer. Uh, portanto, acho que é um bocadinho. E, e nós vemos isso nas pessoas. Quando as pessoas querem, as pessoas fazem. Uh, a questão é, é trabalhar o a consistência provavelmente é o mais difícil não é a continuação uh, a desafio, no, eu, início, no, no início no início digo, sim é. no início sim mas depois de começarem as pessoas veem as diferenças as mudanças na vida hum. uh, no dia a dia e até continuam e que dizer uh, me acho que as pessoas para, para serem consistentes no exercício durante bastante tempo têm que associar o exercício a um prazer então tem que ser uma coisa que eles exato, gostem. Exato. É, um desporto, por sim, sim. exemplo. Ou, um desporto, ou umas aulas, que é que que exemplo, aulas de grupo. Por que aquelas aulas de grupo, zumbas, estão cheias? Porque as pessoas gostam daquilo. É quem vai, gosta. As pessoas não gostam, como é óbvio. Sim, sim, Mas não vamos agradar da gente. Mas quem vai, gosta. As aulas de dança, as aulas de cycling ou de spinning. Ou mesmo o personal training. Ou a gente se ligar, tipo, ah, eu gosto daquilo. Eu, eu treino com mais um colega. Que, que é o João, e é perreiro quando nós estamos os treinos a treinar. Uh, quando há assim, ou alguém que eu gosto, ou um ambiente que seja tranquilo, ou que está na minha rotina, e que ele me dá-me dá um certo prazer, eu vou conseguir garantir aquilo muito tempo na minha vida. Poder... Agora ah, é uma coisa, ah, eu odeio isto, eu não gosto nada disto, eu estou aqui a fazer e É muito isso. complicado depois uh, dar continuidade. mesmo, gosto mesmo. tem não, pessoas que vêm dos ginásios que não gostam de estar nos ginásios a fazer com outras pessoas, a verem, sem ter desconfortáveis. confortáveis, Exato. e ali... Estamos só nós os duas. Eu ponho as pessoas à vontade de, a fazer o exercício e a puxar por elas, e eles gostam, portanto, não é o fazer exercício que ela não gosta, é não se sente confortável a ver outras pessoas a é verem fazer o exercício. Depois, cada um uh, com as suas preferências, mas o que interessa é que. A gente ok, eu vou ter, é tipo lavar os dentes, às vezes é uma saia, Não ah, sei. Perder dois levanto. minutos. Três vezes ao dedo, há ah, sete minutos. Já viste cem minutos que podia estar a <risos> fazer. É. Mas tem que ser, senão vai ficar com cáries, vai ficar amarelos. Tem que ser, mas isso já está mais instituído. O exercício ainda é tipo é um luxo. Sim, a nível é nível um cultural. Uh, o exercício físico não é visto como um provavelmente uma necessidade de se... É? Ainda não. Toda gosto. a gente vai ao médico é um para fazer tudo e mais alguma coisa, mas é ninguém fácil. vai ao personal training é. como Exatamente. vai ao médico. É mais fácil ir ao médico e tomar uns comprimidos eh, o resto do, da vida do que ir ao exercício e tirar os comprimidos. Tomar um comprimido é só fazer... Já está. Tudo é uma indústria. Eu é sou altamente contra. É verdade. Uh, As pessoas podem ir ao médico curar com picamento. Do corar <risos> <do risos> já, já vou fazer, assim, <risos> <se se risos> e muitas, muitas pessoas, por exemplo, são como tu, não gostam do. do, do exatamente. Mandicação, e procuram-nos. E resulta. E resulta. E as pessoas ficam. Porque são possíveis. soluções naturais e tudo mais, eu acho que isso é muito apetecível E agora, toda Mas a gente está tendo dia. uma consciência mais verde. Eu acho que hoje, se os médicos, por exemplo, em vez de passarem um com a união tens que fazer exercício, será que as pessoas. Por Ser receitado, exatamente. Por porque por que não? Por que não. não? É verdade. Fica aqui a dica. Aqui a dica. Já, já. Na relampada, damos muitas dicas. E isto é uma dica <risos> que, que, que faz melhor. Isso. Ah, há pessoas já, que fazem isso e já há médicos a fazer isso. Mas é claro que depende muito do cliente. Portanto, chega um cliente assim altamente sedentário que a gente conversa com ele e está tipo <risos> não quero saber de fazer exercício. Claro que é mais fácil para um médico que muito quer, e sabe que ele vai ficar bem durante mais tempo, não é? É verdade é essa. Agora é um que okay, rápido. rápido. É um penso rápido, Mas a pessoa está tipo, tem ali uma janela aberta e o médico diz, olha, ok, vais fazer exercício e voltas daqui a... e vais, uh, vais com a nutrição e voltas daqui a 3 ou 4 meses, vamos ver. Já começa a acontecer isto e muitas vezes até são encaminhados para a nutrição e recebo cartas dos maicenários e preciso de ajuda. Uau, boa, é é boa, engraçado. Boa, boa, Portanto, já, já começou a ver isto. Eu penso que é um grande problema... Mas é um trabalho de a pedra. É, assim, eu... é Este é, este é o, long, o longo e árduo caminho ainda. É. Mas eu, eu até sou positivo e eu acho que também vocês são que apai, dentro de alguns anos esta nova geração nova geração salvo seja geração de pensamento sim, não sim. de geração, geração uh, vai começar cada vez mais a valorizar este tipo de coisas a nutrição e, e, e o personal training sim, sim, ou não apesar de que Vemos os Estados Unidos, que é o maior exemplo, o pior exemplo neste, neste caso, que estamos a ver que as coisas não estão a correr tão bem não, lá. E em Portugal, e, e, e há uns anos atrás, e não sei se isto é factual agora, mas há dois anos atrás, Portugal era o segundo país com maior obesidade infantil. infantil não sei se é, continua é. a ser e assim. E a senhora autónoma da Madeira é a primeira? De... Não, sim, é, Madeira a... em Açores. Nós em Portugal, 64% é. somos, somos obesos. Em Portugal, portanto, 64% Portanto, em portanto, cada 10, 6.4% Estamos a falar de obesidade, não chast estamos a falar de excesso de poesia ah, Desses quais, 30% é obesidade Ou seja, é é, pensando em 100% que é a nossa população regional Cada hum. população regional vai rondar estes 60 e tal porções, Exato, exato é, Só 30 e tal por cento é que tem peso normal Ou seja, muito mais normal ser gordinho do que ser magrinho uma gringa é estranho. Sim, toda a gente diz, estás a ver esta barriga cerveja, tem muita história. Está é, é, é. é, é. é, bem. É um investimento. É um, é um investimento. É um é um eu não posso falar porque é tenho aqui algo. Mas... Eu acho inimegido que, é que infelizmente Portugal está nesta. Andréia, de desculpa, tens aí o microfone, só para ficar gravado. É um. É o teu lado. Ah, não. Não, não, fala, fala. Não, não, não, fala, fala, fala. fala. Não, eu a barriga a falar. Não, isto tem que ser assim. Terceira temporada, mais qualidade. Fala nisto. Acreditam Teste legal. que acreditam que todo um plano de dieta ou de uma alimentação saudável... Tens que ligar no micro. Tens que ligar no micro. disse, não, <Teste risos> ligar no <risos> não, não, não, não, não, não. A minha pergunta ainda dentro do investimento. Vocês estavam a falar dessas estatísticas e desses números. A verdade é que acredito muito que em Portugal um, uh, o aumento da obesidade também vem pelo facto de não ser tão acessível um plano de de alimentação saudável, portanto, acessível na parte monetária. o certo. E tenho por experiência que fazer uma alimentação saudável não é propriamente fazer uma alimentação não saudável, porque tudo uh, tem um custo, nós sabemos disso. E tenho visto muitas coisas nas pateleiras do supermercado que podem ser uma opção mais saudável, mas que depois, financeiramente, uh, são mais caros são mais caros É, é verdade, André. A questão é,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 ainda O ano passado foi aprovada uma lei que dizia que não havia publicidade na, na televisão para, direcionada para crianças, alimentar. Uh, este ano já voltamos a ver. Portanto, é um marketing, uma economia muito, muito grande aqui atrás. Eu lembro-me ser miúdo e o Bully e Shippey não sei o tinha tanta coisa ah, na claro. televisão a dar. Claro. lembro-me já está no Canal Panda e ah. tudo. Isto é, um, isto é Mas, extremamente problemático. Não, não, não fugindo um bocadinho ao tema do, do preço, é verdade que por quilograma os legumes são mais caros, comer peixe é mais caro, comer fruta é caro, mas em termos de prevenção e afinamento da necessidade nutricional não é mais caro. A é longo prazo poupamos mais. Nem é só a longo é prazo, temos, é, é isso que eu estava a dizer, se calhar não precisamos dar iogurtes líquidos às, às crianças, se calhar precisamos dar um iogurte natural e pouco muito mais, porque os iogurtes líquidos são um bocado mais caros que os iogurtes naturais. A questão é, nós achamos que o melhor para eles é os novos... Uh, o que, que aparece na televisão, os que aparecem nas redes sociais. Portanto, é esta, esta venda massiva de produtos. Portanto, é uma questão de filtrarmos e, e ponderarmos. Muitas vezes, eu ouço esta questão do, do dinheiro e depois vejo, ah, oh, Nádia, mas olha, comer bio. Comer bio é bem mais caro. E depois estão a falar comigo e, e tenho miúdos de 10 anos com um iPhone na mão. E se Muito. calhar tem umas vans, e Exato. se calhar tem. A marca, não é? Portanto, isto vai tudo ao, <risos> ao sistema de valores. <risos> as prioridades, sem dúvida, as <risos> prioridades, às vezes, as pessoas <risos> são dos claro quadros, como é o tamanho. Acredito que temos que perder um bocadinho mais de tempo no é. supermercado. É. Portanto, uma tarefa que nos custava uma hora, de tempo das nossas vidas atribuídas contra os passa a ser uma tarefa de duas horas. Portanto, ponderar um plafond para gastar no supermercado, Claro. Excluindo as coisas mais caras e desnecessárias para cobrir as coisas que realmente são mais caras e que são essenciais. Exatamente. Isso, isso é uma excelente dica. Isso é o filtrar, o orientar e depois depois nós criarmos o nosso sistema de compras, Se calhar em vez de eu ir a uma grande superfície e a uma mercearia, uh, se calhar já sei o que é que eu preciso de comprar. Às vezes os produtos locais e regionais da época são bem mais baratos. Uh, e, e, e criar um sistema de compras. Uh, uma rotina, portanto, e se calhar não preciso perder uma hora no supermercado a ver os rótulos todos. Então, talvez se eu já sei não. que aquelas a é que primeira são boas, já depois O custo é mais um início de resto. Já sei, olha, é eu Deus. compro os legumes aqui, e compro a carne aqui, e compro o peixe aqui, e vou circular por ali. As bolachas, sei que estas não prestam, estas não prestam, <risos> então são só aquelas. Olha, vou daquelas, ou então vou comprar uma aveia e fazer as bolachas em casa que está mais barato. Ao fim de semana ou no feriado, é uma... E temos de ter em conta que se nós estamos a comprar local, estamos a contribuir para a, para a economia da região. Coisa que toda a gente reclama, mas pouca gente exatamente. apoia. Nunca se falou tanto em uh, consumo um local. Da agora, muito mais, então, exato. Esta questão do, do vírus e da quarentena e tudo mais. E de repente começou-se a perceber, -se, se a gente não importar, a gente precisa comer local. Não é? E, e isso tem que ser autossustentáveis. E, e não é só isso, é. É muito melhor eu poder dar dinheiro, pagar um produto que é um regional, um, que se calhar um vizinho, se calhar alguém da Madeira, que se calhar precisa de dinheiro para, para pagar os seus funcionários que também vivem aqui exatamente. e aquele sistema de, de economia todo do que estar a alimentar uma grande rede de superfície que se calhar vai despedir uns e que sabemos que não existe grupos, aqui uh, não coisas de... injetadas nas maçãs ou nas coisas assim e é tudo mais, muito mais natural, sim, sim, sim. pode não ser perfeito. Sim, Mas sim, é muito sim. melhor do que uma coisa que vem de fora e nós não é. sabemos o que é. A redução do veneno, exatamente. Uma coisa que me ocorreu agora aqui, na quarentena toda a gente decidiu fazer pão. Ai, Mas talvez foi. não da melhor maneira. Não da melhor maneira, Inclu inclusive mesmo. eu fiz pão. E eu sei que não foi da melhor maneira. É eu adoro pão. Eu não só, não, o pessoal já percebeu que gosta de pão, etc. Nós fizemos bolos. Houve, não só isso, então garrafas de vinho. Mas com pouca Boa. Ah. Açúcar ou sal, os dois são maus, mas Sim. gostas mais de salgados ou mais doces? Doces. E tu? Doces. doces Salgado. Mas de vez em quando Tchau, André, salgadinho? É doces ou salgado? Eu gosto de salgados. Uh, salgados. Este... Salgados. Salgado. Uh, Calha, um é, somos salgados e, <risos> <risos> e salgados <risos> tu doces. Salgados contra os doces. <risos> doce é outra coisa, já é mais bimbeloso. Tá? <risos> Ainda vou de tempo, Andréia, como é que estamos? Só para me situar aqui. Uh, já. Tum, tum, tum, tum. Entretanto, enquanto a Andréia vê que tempo é que nós temos eu faço aqui uma pergunta uh, para ti, uh, Nádia. Uh, qual é a tua opinião sobre o Fasting? 40 minutos. Fasting, jejum intermitente. Exato, há pessoas que olha, não jantam, há pessoas que não, não tomam não, um pequeno almoço. almoço. Exatamente, é assim, o jejum intermitente é uma coisa muito bem estudada, cientificamente muito bem estudada, portanto não é... Uh, não tenho opinião contra, não é por causa de Será que a Nádia vai gostar daquilo? Não, não gosta, a Nádia vai é, é a evidência científica e tenta aplicar, não é? Faz algum sentido em pacientes que, que já não gostam de tomar algum pequeno almoço ou que não lhes dá jeito de jantar, por exemplo, pode fazer sentido. Agora, quando vem ter comigo querem fazer um jejum intermitente para emagrecer, eu tento mostrar as vantagens e desvantagens comparativamente a uma low carb, que é uma redução dos hidratos de carbono com várias refeições ao longo do dia. Uh, do ponto de vista científico, não há evidência que o fasting seja uma perda mais rápida de peso. O que é que costuma acontecer? Como isto está na moda, não é? as pessoas, tipo, imagina ah, estou em casa, estou forte, estou gordinha, não faço nada, olha, estou a ver esta página, isto fala do jejum intermitente, é isto que eu vou fazer. Portanto, as pessoas passam de um padrão, não fazem exercício, só comem porcarias, não bebem água para fazer jejum, e aí começam a comer claro. salada, a comer fruta, a controlar e a pensar no que é que estão a fazer, e isto é um gatilho de mudança comportamental. Quando tu começas a mudar o teu comportamento, começas a ver resultados, não é? E muitas vezes o gel funciona por causa disto e depois vou às redes sociais e digo olha, fiz gel e eu perdi 20 quilos. Claro que é que ela andava a comer antes. Não é só o gel, <risos> é. Mas claro. ele está bem estudado Exato. no, no, no anti-envelhecimento. É? Portanto, ele, ele está bem estudado nesta, nesta, na perduração do nosso estado de, de bem-estar, de saúde ao longo da vida. Porque a ideia é, não, nós não precisamos de comer tanto quanto nós comemos. Claro. Não é? Essa é a premissa número 1. Um. Em qualquer dieta, nós comemos muito mais do que a gente gasta e qualquer dieta vai funcionar se o balanço energético for no sentido da perda de peso. Portanto, se eu comer menos do que aquilo que eu gasto. Exatamente, okay? claro. É claro, depois a gente adapta a dieta à pessoa que tem à nossa frente e o jejum está adaptado, por exemplo, a pessoas que imagina, tem, para haver jejum tem que haver pelo menos 16 horas sem comer. Okay. Só com líquidos, ou chá ou café, desde que sem açúcar, até o sumo de limão pode quebrar um jejum, o óleo de coco pode quebrar um jejum, bem? Portanto, a ideia é, já que é para fazer jejum, é para fazer jejum, não é para fazer uma coisa assim, exato, exato. vou comer menos, não Sim, pode ser. Claro. E então, durante essas 16 horas, imagina, tem tenho um paciente que, que já entra tipo cedo e no dia a seguir começa a comer à uma da tarde. Às vezes não, não, não é sofrimento nenhum, não é? Para aquele paciente até claro, que pode correr bem, exato. eu até posso fazer um jejum com ele, não é? Agora, aqueles que acordam tipo cheios de fome, e eu estou cheio de fome, não faz sentido. Mas isto também já imenso. é associado ao stress, não é? Sim, às vezes já o stress. Portanto, quando estamos sobre muito, muito stress, provavelmente o, o fasting não é aconselhável. Não é... não é não. Não. Porque o stress. Oh, eu falo, falo é também. Um há, há alguns é. dias de muito stress que tem, gostar, eu tenho. está, é preciso aumentar o stress. E muitas vezes, tem assim, um paciente chega tipo, à consulta e diz: Estou ah, com problemas no trabalho, estou com problemas em casa, estou não sei aqui, mas olha que está a fazer giro. vamos experimentar outra abordagem. Não é? Portanto, é claro que é preciso uh, adaptar, mas não sou contra, não sou a favor. Eu acho que tem, temos que adaptar ao, ao, paciente, ao paciente à frente. Não é? Às as, as preferências, às as crenças, aos objetivos clínicos claro, também, exatamente. não é? Os budistas praticantes fazem, uh, comem apenas o essencial, o mínimo possível até. E eles duram eu mais de 100 anos. É, é, é, é. Portanto, Mas eles coisa... não vivem na Madeira. Exato, não vivem na Madeira. para os Exatamente, é tudo, mais, é tudo muito mais frio. É. Gonçalo, tu dirias que um vegetariano tem mais dificuldade para ganhar massa muscular? Ui, Ui lá está. Tan tan tan tan vão com mais vão te... dificuldade hum. não diria mas é preciso muita vontade e objetividade para, para ganhar massa muscular porque muitas das vezes as pessoas não sabem o comer antes ou depois do treino porque muita da proteína por exemplo o uh, um batido proteico por exemplo é muito animal uh, hum. e eles não vão fazer uh, não vão fazer isso. Portanto, uh, às vezes pode ser mais complicado, mas não é menos, uh, como esta pergunta, não é menos, não tem mais dificuldade. Uh, mas têm que ir buscar outras soluções uh, noutros nutrientes. Uh, e isso muitas vezes procuram, por exemplo, a Nádia para, para isso, porque não querem, querem aumentar a massa muscular e querem, Exato. querem ser veganos. Querem, exatamente. E, e há um documentário, por acaso a Nádia comentou-me há dias que há um documentário muito giro na Netflix, por exemplo, de vegetarianos. Atletas. Atletas, acho que já vi, acho que já brincou. The, é the, um, the, the Game Changers. The Game Changers, yeah, yeah, yeah, yeah, já vi. Já vi, já vi. Acaso, já, sim, o já Arnold Schwarzenegger é <risos> vegetariano <risos> ou é vegan, já não me recordo. So, e é muito bem, interessante, bem. interessante é. Portanto, daí nota-se que não é difícil, uh, não é impossível, difícil. É mais desafiante. É mais desafiante. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que quem, quem procura acho... para fazer um aumento de massa muscular vegetariano já é vegetariano. Portanto, já tem muita noção também Sim. de onde é que tem Não a é proteína a muscular, muscular. Coisas. Isso se é vegetariano. Sim, portanto, é, já é, é, já e é, então é só adaptar... Também. só adaptar. Os dois juntos é complicado. Sim. Os dois juntos, eu diria é que desafiante. era complicado, acho que era é. mais desafiante. Mas é. normalmente as pessoas já são Sim. para depois então quererem aumentar a massa muscular ou, ou baixar o peso. Depende. Nadia, dirias que o maior, uma das maiores dificuldades para um vegetariano é a B12? Vegetariano? Não, é. a B12 é fácil. Na suplementação já está. Para mim é fácil. É suplementar, o suplemento apenas? O apenas. É assim, é impossível. É, não é impossível, é muito difícil. Do ponto de vista nutricional ser vegano sem suplementação. Uh, o que nós devemos fazer é acertar a suplementação, porque às vezes, por exemplo, uma B12 uh, até estabilizar eu tem que perceber se aquele paciente vai fazer mais sentido suplementar uma pequena dose de B12 3, 4, 5 vezes por semana, ou uma grande B12 uma vez por semana, mas aí é uma questão de testar o que é que funciona com as pessoas ou não, mas não é difícil, é suplementar. Agora, Nadia quer ser vegana e não tome nenhum suplemento, pois isso é muito não complicado. Vai dar. Isso é não, muito vai dar, complicado. É, não vai dar. vai ser mais fácil. Tem que ser mais fácil suplementar. Porque um déficit de B12 é grave. Do ponto de vista neurológico, é uma anemia difícil de controlar, dá uma irritabilidade, alterações neurológicas. Hum, são pessoas que não são fáceis de estar ao pé Por isso é importante, é importante suplementar. Pois. B12, já passei, já passei por um déficit de B12 e sei que não é nada... Ah? É muito complicado. É, não é? É, é, então, impossível, é impossível não ter um suplemento é. não. É, é, é muito complicado. É. Eu lembro-me, e posso falar um bocadinho só da minha, da minha experiência, é. eu estava a ter visões durante a noite no escuro, estava a ter um grave problema... As alterações neurológicas. As está alterações lá. neurológicas. Eu, eu literalmente via sombras no escuro e isto é muito complicado. E depois, quando fui buscar a ajuda numa nutricionista, uh, que é a minha amiga, ela disse-me mesmo, tu precisas do mesmo, mesmo, mesmo do b claro. E a partir daí, estou... Okay. então tá, tudo, é tudo bem. Ir, Portanto, ir, muito ir, cuidado, ir, dos ir. vegetarianos, que estejam a ver a relampada. Suplementação de b é muito importante. E ferro também. E ferro também. Então, se banana banana tem ferro, não, é? não um pouquinho. Tem um pouquinho. Um pouquinho, ok. okay. Mais, ongas mais E vigiar. <risos> ah, e já, já para a dica dos vegetarianos: muitas vezes os déficits nutricionais de um vegetariano não aparecem logo. E às vezes, ah, já fiz análise e estava tudo bem. Às vezes só aparece um ano, dois anos depois. Exato. E aí, dois anos depois, vamos ver, fazer as análises e perceber como é que está. Está bem? É muito, muito bem, dica. vou ao plano D. Cuidar de mim. Vou ao plano D, cuidar de mim. Gonçalo, falam do teu cheat day. Tem muito medo <risos> <bedoso>. hoje. <risos> não sou a pessoa mais <risos> para falar sobre isso, porque uh, muitas das vezes uh, não como os melhores. Então formas. és a melhor pessoa. Mas, né? uh, não, és é a melhor pessoa para responder aos cheats. Portanto, um, ao fim de semana, eu sou muito. Durante a semana regulo muito, ao fim de semana não. Porque acho que tem a ver com um, um equilíbrio que as pessoas têm que ter. Portanto, uh, durante a semana eu sou, sou relativamente uh, saudável, okay. uh, ao fim de semana exagero um bocadinho. Porquê? Porque acho que as pessoas têm que ter assim um, um equilíbrio. É exatamente, um equilíbrio que não é preciso ser 100% saudável, nem podemos ser 100% uh, maus. maus portanto, exatamente. Uh, temos que ter um equilíbrio. Sim. Há pessoas que pá, numa, numa primeira fase de uma dieta, uh, pronto, temos que sim. ser sim, 100% acho saudáveis, é. porque uh, basta um desequilíbrio que depois desencadeia outros desequilíbrios. Uh, portanto, numa primeira fase sim, mas depois não. mas depois as pessoas perguntam, perguntam muito à nada. Ah, mas não posso fazer uma alimentação mas fora. Uma asneira. Nas primeiras fases, não. Porque senão estraga uh, todo estraga, o trabalho exatamente. que, que Agora, tem sido feito. Daí para a frente, quando as pessoas já estão ali mais uh, controladas, tem que sim. Tem que, que não? tem que ser. É um não, sacrifício é. para um bem maior. É. Exatamente, pois, <risos> e a gente tá. prepara as pessoas para a vida real. Não. Claro. A ideia é ah, nunca mais na vida vamos fazer... Vida. Claro. São claro. confrontadas claro. Com, com uma, com uma mais... grande cadeia de fast food ali à frente. Possível, e é possível. só aquilo que há ali. E, não, não. e é, é muito importante e aprender é a fazer, fazer a, a nossa cultura, quase. Estavas a falar do pão, o pão é a nossa a nossa cultura. Completamente ah, temos padarias aqui, é, em, em tudo o lado. hoje é impressionante. E estamos em Portugal. não era <risos> é só padarias. Um porque era almoço que nós vemos no, nos hotéis, croissants, padarias, Exato. pão, Exato. pão. A portanto, é, é a nossa cultura. Agora temos que combater isso. Claro. Durante a semana, como nós temos um, um nosso, uh, a nossa rotina um dia a dia, conseguimos ao fim de semana, portanto, uh, conseguimos escapar um bocadinho dessa rotina diária, porque senão é sempre o mesmo. As pessoas têm que mudar também. Uh, eu costumo dizer que há a regra dos mesmo. 80 20, é 80% da semana, exatamente. bem. 20% das neiras é a margem. Pode ser o fim de semana, não é só? Ou seja, é o fim de semana, é eu eu sim eu, eu, eu, eu falo por mim por exemplo, de 5 dias estou bem, dois estou mal. Mas quando tu uh, estás na fase de fazer tudo direitinho, tu não fazes as neiras nenhuma. Exatamente, né? também sou assim, quando, <risos> é quando me dá na cabeça. Eu uh, disse, Nadia, 15 minutos contei, vamos lá. E uhum. sou muito... Houve uma fase O que é que eu come? Mas é... Bem é aquilo. É aquilo. É o que está no plano e ele passa a Mete-me peitos de, é, de, de, de, de, de, de frango no plano, por favor. Mete-me peitos de, de frango no plano. Mas faça plan. a risca. Faça a risca. As é é é. meus <risos> colegas, tive uma fase assim... Não muito tempo. Não há muito tempo. Antes do verão, normalmente. Normalmente antes do verão. Ah, pronto. <risos> Exato, exato. Treino mais. Claro, mais vezes é, à praia. É, exatamente. É os meus <risos> colegas, por acaso, lá no Plano B sabem. Ah, durante a semana, não se vale a pena perguntar ao Gonçalo com não come. Exato. Por ao fim de semana, podemos ir a qualquer lado. Vamos a isso. Agora, durante a semana, às vezes é muito difícil. É. Bem, a última pergunta para nós fazermos aqui um joguinho. Nós temos aqui uma taça tana que tem uh, uns papelinhos aqui dentro. Hum? E cada papel tem um tema. E, dependendo do tema que sair faça uma pergunta assim. Ok, olhas sobre esse tema em específico, mas antes disso, a última pergunta que queria fazer-vos era: uh, qual foi a última vez que foram ao fast food? E se se lembram sequer, quando falam em fast food, falo do M amarelo. Vá. M amarelo. O M, M amarelo, ou então, ou então o backup. Ah, agora com o Covid foi fácil, porque a gente não, não viajava tanto. Ah, eu lembro-me. Foi uh, 24 de Fevereiro de 2020, o dia de antes do meu filho. 24 de eu... Fevereiro? Ok. <risos> isso é foi muito específico. Foi okay. Portanto, fácil, muito específico. Porque ele disse, mãe, o que eu quero para o meu aniversário é ir ao McDonald's. Pronto. E ele fez a visita pela cozinha, de certeza, também. Pelo menos na minha outra fazer foi esse... em Osvo... foi em <risos> e ele, não nós perdemos umas grandes farias que íamos entrar num navio cruzeiro no dia de antes dele. E como era esta coisa toda da Covid, ficámos com a mim em de então. Claro, perdemos o dinheiro E ele disse: Vamos ao McDonald's, Inês. Vamos. Para ficar nos móveis, não McDonald's. <risos> não, mas foi a última vez. 24 Pronto. de fevereiro de 2020. Deste ano. Deste ano. Não, não está mal. última vez. Não está mal. Também pô. ninguém vai ao não shopping hoje tá agora. E também, imagina, chegar ao. O McDonald's aqui da avenida, ou mesmo do do, do shopping. Se eu chego ao McDonald's, fico tipo, esquece. Está toda a gente, vai vai a McDonald's. É que nesse camp vai que aí é vem. Ah, É preciso manter uma imagem. <risos> um, <risos> para cá. <risos> olha oh, o então. que está é a casa da nutricina. Sim, é aqui, oh. o McDonald's, aqui, entra. <risos> não, não. Não, não, é só isso, é um é é as pessoas, um pessoas que têm 5 dólares. Ok, uh -huh. um cliente Ah, distribuir. mas é ok eu estou aqui. É Era engraçado um cliente distribuir. Sim. Ah, olá, sim. é Era para ele. Sim, mas distribui também. Sim, sim. Não é como ir não é como. Ir. O de Gonçalo. Não foi há muito tempo. Foi, foi hambúrguer também. Mas foi ali do O que é bom. Que é logo bom. abaixo da minha casa, por exemplo. Ao oh, menos é alcoólo. Sim, sim, sim. ao Boa. Foi comei milco! Não, mas foi uma... <risos> E como tive uma filha agora há pouco tempo, às vezes uh, a minha namorada não consegue fazer a comer e às vezes é... E tu não consegue? Uh, não, porque estou a trabalhar. E então... Não tem tempo? Não. Espeio, Espeio, tem que não, é. não, foi um dia, foi um dia. Foi um é. dia que nós estávamos cansados e então fui buscar um hambúrguer e viemos para casa a comer. Mas normalmente não é. Mas era fim de semana. Pronto. Mas era Pronto. Semana. Pronto. uma sexta sexta, sexta, sexta para mim é fim de semana. Ah, uh, oh, ok. Sexta é a partida cheia até fim de semana. É fim de semana. Portanto, bosta um Não, não, não. Eu ligo o aspirador. Não, mas foi. Melhor amigo. Melhor amigo. mim. Dix-Borger, ok, muito bem. sei, teve que ser. Nesse dia teve que ser. Vamos aqui então à taça de Tipo Tanto dos Ossuntos para nós terminarmos aqui o primeiro episódio da terceira temporada. Portanto, o Alex está ali dentro. Sabes que isto agora vai ser o quesito da música, que já está feito. Eu preciso fazer a minha parte. Não, o que queres fazer? Pode ser. Pode ser, já que não há entrevimento durante. Vai lá, tu tiveste ensaios para isso. Vá. Há alguma ah, coisa a vibrar. É verdade, um telefone está a vibrar, mas não interessa. É. Vamos então, como nós temos dois convidados a, sogra, a falar das minhas férias. Espera, é. É. é <risos> oh oh oh é só o grato telefonar oh, Bem, como temos dois convidados, dois papelinhos e vou fazer uma pergunta baseada nesses mesmos dois papéis. E o Exatamente. E o Gonçalo, o outro. Podem abrir, está? Vamos, vamos lá ver o que é que sai. Jackpot? Wow. Será? Então, sai tu o quê? Desporto? Ok. E a tu Paranormal? Ok. Desporto e paranormal. É? Desporto e paranormal. Eu acho que não consigo fazer assim uma pergunta muito... Muito, muito coisa, mas podemos fazer <risos> duas perguntas então, é melhor. melhor. Desporto, Gonçalo, tu uh, gostas muito de squash, certo? Foi o que eu vi nas tuas redes sociais. Praticas assim, squash há muito tempo? Campeão regional de squash. Assim, profissional? Não, não, não. não. não. Ah, campeão regional campeão não, profissional de squash. Ah, profissional só fui de basquete. no desporto é, é a minha vida, quase. Desde que nasci sempre fiz de desporto. Uh, mas basquete? Uh, mas pratiquei muitos desportes quando era mais novo, mas sempre basquete, até o ano passado. Este ano foi o primeiro ano, quase da minha existência, que não jogo basquete. Uh, ah. Tem que ser a prioridades na vida, tem que ser E... mas hoje comecei há algum tempo e... Campeão e sim, Regional. Uh, sim. Campeão, sim. Regional. Campeão Regional. Desde há 10 anos que jogo, mais ou menos. O Gonçalo uh, é... é... Se calhar das pessoas que a gente conhece com mais capacidade física para qualquer coisa. Uau! Pronto, eu vou desarrasca-me, alguns... me Mentira, qualquer... não, tu jogas muito bem não. qualquer coisa. Futebol também? desarrasca O Futebol é mais um arameão, portanto não vou muito para aí porque parco como ele. É. Portanto... <risos> melhor o E eu, eu não paro nem a fazia uns, que é uma coisa horrível. Melhor é melhor Ui! Uh, agora, neste ano, como deixei o, o básico, tu mais no Socoxa e Padel. Também ah, Padel, é muito... muito bem. Portanto, com o squash virados. só para me situar, porque eu não sim. sou nada bom com o um desporto, é aquele que sim. tem uma parede envolvida, certo? Quatro paredes. Quatro paredes. É a parede de é lado e trás. Claro, e trás, claro exatamente. É. Ah, mas já, já alguma vez... <risos> já alguma vez... Já alguma vez tiveste alguma bola a acertar? na cara? Bola não, mas raquete sim. Raquete? Sim, porque é um desporto um bocadinho perigoso. Exato, mas não tem que aparecer Não. Para quem já joga regularmente não é perigoso, mas para quem não, não joga, vai lá de vez em quando. Às vezes pode se tornar perigoso porque são duas pessoas, dentro de 5 metros quadrados de chás, com duas raquetes e uma bola que uma goa. Já leva vai com a bola vai, nas quase. pernas, sim, mas já na cara não. Não duas negras também, faz parte. O Marmel é bastante famoso, não se goste por largar recta rectadas. Uh, portanto, okay. é, é muito bom, uh, principalmente nas pernas. Principalmente nas pernas, não. Uh... Mas hoje tens o teu primeiro torneio de pá-dá, é verdade? Os, wow, os é eu hoje, eu e o Maramão vamos entrar no primeiro torneio de pá-dá. Wow, então, Uau, boa sorte! Vieram à relampada, dois dois vieram à relampada vai correr tudo bem. É, não é? Vai correr tudo bem. A relampada, <risos> a relampada, a relampada tem destas coisas. <risos> entramos nisto há dois, dois meses, mais ou menos, a, a jogar assim, mais regularmente. Vamos entrar num torneizinho. Muito fixe. Boa sorte e vais ganhar porque vieste a relampar. <risos> <risos> nada, é a nível de desporto. Tu... Uh, tens jogar algo... o paranormal. Sim, já vamos ver. Tá já, já vamos ver, já vamos ver. É a nível de desporto. Esporto. Eu sei que tu gostas de andar de bicicleta, correto? Ah, isso foi um passeio que fiz no Porto pronto, Santo e tu apanhaste. Foi só uma coisa, <risos> uma vez. Não, eu... Olha, pô, eu pô. também faço desporto há imenso tempo. Não com o jeito, nem com a com a, a, a fazer competitividade é muito do Gonçalo, que eu que faço o é que malta, importa eu não, eu não, não, que não. Não. <risos> é participar não ele veio isso muito à risca eu leva isso muito à risca e ainda este fim de semana a falar com o Pedro, ele disse, pá, eu mesmo que chegasse pá dele contigo, tu és uma seca porque tu nunca queres ganhar e eu estou tipo, ah, eu estou na pós a é importante, não, não é? não tanto, mas é como eu eu não tenho, então eu faço desporto desde que me lembro de ser gente também, fiz ginástica e ritmo que até bastante é equipa de competição, até Achei que a competição era muito grande, então vestida de competição. fui para o basquete também Que na altura não conhecia o Gonçalo Não conhecia o Gonçalo Mas também joguei basquete muitos anos e depois fui para a nutrição não é? Portanto, para a nutrição e desporto também já havia aqui um casamento Exatamente. E depois quando saí de nutrição fui o ginásio e depois casei com um licenciado em desporto, portanto Faz desporto. A minha mãe faz, faz, faz vida, yoga já. a vida toda okay. e então faz yoga de manhã à tarde de noite. Já foi aos Himalaias com os amigos da yoga e de portanto O meu pai é jogador de golfe e de squash, por incrível que pareça. É as de primeiras vezes que ia jogar squash foi com foi o pai com com meu pai. Portanto, eu tenho desporto à minha volta. Nunca competi ao ponto de querer ganhar alguma coisa. Mas fazer exercício e ser saudável, faz parte. Já basta uma linda. Faz explodir. Temos uma bomba aqui dentro. Não sei é que, que bomba é. Eu acho que é. Uma gigas, não é paranormal. Pois é. É paranormal. Falando para <risos> paranormal para nós terminarmos <risos> e temos aqui um fantasma aqui a, a nos pregarmos partidas. Vocês já tiveram alguma... Alguma história assim? Paranormal? Algum episódio que vocês não têm explicação? Ai, é bem. Se não é uma coisa que se pregando todos os dias, mas na relampada há fantasmas e demônios e tudo mais. <risos> E temos uma bomba tá para estes poderes, também? Que eu me lembro, não. A última vez que eu pensava ser paranormal foi o terremoto. Ok. <risos> Pensavas pensava que era só contigo que estava a acontecer? Pensavas que eu tinha qualquer coisa no forno e pensei que era o forno que estava a arrebentar. <risos> uh, qualquer coisa a febrir, não, mas os o, pratos a febrearem as és muito pés na terra eu mais para essa solto Sim. ah má, magia sou, sou mais muito tranquilo <risos> Olha, tranquilo a mim coisa uma, uma coisa engraçada oh, é. eles Foi. não te chateiam os fantasmas não te chateiam porque não, é. és uma parte de tranquilo energia manda fora <risos> é. tranquilo então alguma e história interessante, interessante. Uh, mas pronto vale o que vale não é? eu estava em Londres com, com o Pedro de férias há 10 anos atrás e estava grávida e não sabia Okay. E uma vaninha na ponte do Big Ben Uau. passou por mim e disse-me... Eu até pensei, ah, ela quer falar comigo, vou-lhe dar uma moedinha E o Pedro, ah, dá uma moedinha E ela, ah, você vai ter, em inglês, claro, você vai ter uma notícia muito boa em breve E eu fiquei tipo, está bem, obrigado Mas isso maluco vale porque eu podia ter qualquer notícia muito boa em breve Mas é engraçado que depois, quando cheguei à Madeira, fiz o teste sobre que estava grávida E pensei na velhinha E tipo... logo <risos> Pronto, eu acho que é a coisa mais paranormal. Mas... Em Mondras, portanto. <risos> portanto, Sim. se tiverem em Londres e uma velhinha a vos parar, já sabem. Pode, podem estar grávidos. Podem graves. estar grávidos. <risos> Se forem homens também podem estar grávidos. Por exemplo. É ou então é a barriga não, de cerveja. Não. Tem muita história para contar. Olha, é muito, muito obrigado. É muito investimento. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui ao Relampada. Foi Obrigada muito nós. difícil poder falar convosco uhum. e poder falar de todas estas questões, que é uma coisa que também tem que trabalhar muito da minha parte. Mas... Nós, se de mas sem dúvida foi uma inspiração Exato. tanto para mim como para a Andreia, para o Alex e também para toda a gente que está do outro lado a nos ver. Portanto, para nós encerrarmos esta relampada, eu, uh, nós já fizemos muitos brindes aqui na relampada e com álcool. Desta vez temos água, vamos fazer um brinde saudável. Com Muito água. Bem. A única coisa amada aqui é que realmente plástico. esta é o é um plástico. Tá mas bem, pronto, pro é pá, uh, É da, o não da, fundamentalismo. Não fundamentalismo, <risos> mas estamos a trabalhar e o relampada também vai trabalhar nesse aspecto. Muito obrigado e até à Obrigada. próxima relampada. Obrigada.